Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje a Alanios no hype eterno aqui, véi. Pois é, meus <risos> amigos, aconteceu, galera. Aconteceu, Street Fighter VI finalmente foi anunciado. Eu estou falando baixo porque tem gente dormindo, a gente não pode gritar aqui, meu filho, nessa madrugada. Mas finalmente aconteceu, tivemos o countdown aí na Capcom. Da Capcom, né? Na semana passada E eles finalmente nesse evento aí no Capcom Pro Tour Que tava rolando, no Capcom Cup, na verdade Quando terminou uma lutinha, eles conversaram Um pouquinho ali, mostraram uma coletânea E finalmente eles revelaram Street Fighter 6 Pra gente, o um negócio tá insano A gente vai ver aqui junto com vocês E nós vamos comentar um pouquinho a respeito Claro que eu estou de volta aqui com ele, minha gente Olha só, olha que delícia aí, ó E aí, mano? Os Jalanes No hype eterno, velho eu tô Nossa <risos> Tô aqui, não tô aguentando, mano Exatamente, cara. Então já deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vamos ter muita coisa de Street Fighter 6, de novidades à medida que eles forem lançando aí no canal aqui para vocês. Então vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, já tá tudo devidamente preparado aqui para essa galera ver esse trailerzinho junto com a gente. E aí a gente vai comentando alguns detalhes assim que terminar, deixa rodar aqui bonitinho para a gente poder ir vendo. E aí a gente volta e comenta alguns detalhes com vocês. Simbora! Hum. Ah, essa barba... <risos> All right, you ready? Os meios do braço dele, nossa Cara, eu arrepiei todo, velho Nossa, <risos> mano Cara, que mano. trailer do caralho Mano do céu Fala o quê, cara? Oh, que, cara? Não tem o que nossa. falar, velho O realismo dessa parada Isso é um dos primeiros pontos que a gente tem que comentar, né, Landis? o realismo, uhum. cara, porque eles meio que saíram daquele negócio de gráfico mais desenhado, uma pegada mais artística e estão indo para um negócio mais realista cara, olha só, esse look porque esse cara é o look, eles tinham dito que ele seria um personagem importante no Street Fighter 6 um dos principais e esse Ryu, em Alanis? Nossa, cara é, eu tenho um comentário a respeito desse Ryu porque provavelmente a galera vai perceber uma coisa parecida com o Ryu do The King of Fighters porque quando você olha ele de frente naquele logo, ele parece um guarda-roupa e a cabeça dele tá pequenininha, tá ligado? Sim. É, naturalmente, que o, esses personagens eles são moldados para ser vistos em uma certa posição, né? que é meio de lado, assim. Então quando você vira de frente, eles ficam muito mais largos, tá ligado? Sim. Então, é... Lógico que eles estão tá em desenvolvimento ainda, tá? o que eles comentaram, mas é algo que acontece, tá? Uh, infelizmente, para dar o efeito né, necessário pro, pro 2D ali, acaba precisando de certa distorção no 3D. Mas, cara, nossa, mano, tá, tá animal isso daí. E, e o mais legal é que o Ryu tá com barba, tá ligado? Que é a skin que a galera curtiu no Street Fighter V, é, mostrando a evolução do personagem, sabe? E... Exato. E nossa, e o... cara, o som, cabelo som dele um tá muito louco também tá, tá muito louco, tá mais realista não tá aquele negócio pontudinho, tridimensional assim, que a gente consegue Nossa, perceber mano. que não é uma parada mais real, é uma parada mais voltada pro artístico, isso tá muito foda e um outro detalhe aqui, pô, que eu preciso comentar com vocês, preciso revelar, na verdade que o Alanis não resistiu e ele reparou sim no peitoral do Ryu contraindo, mano o Alanis percebeu é, mano, isso olha isso, cara não tem como, velho olha, olha que animal você é louco, cara Alanis, mentira. Puta, o olhou pra esse peitoral do rio e falou assim. Nossa senhora, que homem! <risos> Dá uma surfada nas ondas desses músculos aí, meu irmão. Cara, <risos> mas realmente tá muito da hora, velho. Assim, a gente vê o, ele pulsando assim com o corpo, a gente vê até esses detalhes aqui. Cara, eu não sei se isso aqui é suor evaporando, ou se é uma poeirinha Parece que tá subindo. Que era, mano. Sabe, parece o seu suor evaporando, né? Aí o Luke fala alguma coisa com ele aqui que eu nem sei mais, mano. Eu já até perdi aqui as estribeiras <risos> com esse negócio. Mas outro detalhe interessante é a gente vê O Ryu ele só tá parado, quieto, e a gente vê mais movimentação por parte do Luke. E a gente vê a fluidez do movimento do personagem nesse cinemático. É uma coisa impressionante. Olha só que foda, velho. Ele carrega uma parada no antebraço aqui, o poder dele que ele utiliza, né? A gente viu no Street Fighter 5 que ele tem um poder parecido, que ele usa muitos punhos. Aí as veias dele saltando aqui, assim, quando ele tá carregando. E aí ele sol... joga o braço pra baixo, solta o negócio e. Nossa senhora! Olha mano, que isso, mano. <risos> Meu amigo, com isso, cara. O que, que é isso, cara? Nossa, eu tô. Eu tô muito empolgado, assim. O pior é que, antes deles anunciarem, né? o Daigo tava tava lutando ali, e eu tava assim, mano, perde, tá ligado? É. só uma luta pro cara ganhar. O Daigo tava, resolveu fazer um comeback lá no final. Falei, não, mano, para de ganhar, eu quero ver o anúncio, tá ligado? Eu acho que eu e o Alanis, a gente nunca torceu tanto pra um pro player perder na nossa vida, e um cara que a gente é verdade, gosta pra caramba mano. ainda, sabe? Eu nunca, eu nunca quis ver o Daigo perder, mas eu já tava pedindo, tá ligado? Perde, mano, perde, eu quero ver. Pelo e, amor assim, de valeu... Deus. E valeu muito a pena, porque o anúncio do Street Fighter 6, ele veio, na verdade, é, escondido atrás de um anúncio de uma coletânea, né? Sim. é Uma super coletânea, dicas de passagem aí, uma outra hora a gente conversa sobre isso. Mas aí eu falei, putz, se é isso eu já tô feliz. Mas aí, meu amigo, a hora que apareceu o Ryu Barbudão, aí eu não aguentei. Eu, eu mordi o microfone pra não gritar, velho. Na moral. <risos> oh, mas ficou impressionante mesmo aqui. Eu até pausei nesse frame que mostra o rosto do Ryu. A gente não tem muito mais iluminação do que isso, porque realmente era a proposta que eles queriam passar pra gente no trailer, né? Mas tá da hora demais. E a pegada é o seguinte também, Alanis. Uma coisa que a gente até comentou... Será uhum. que o gameplay em si vai ser nesse estilão aqui mesmo, com essa pegada mais realista, ou eles fizeram somente um cinemático assim? Eu creio que eles estejam sim trazendo essa proposta de cinemática apresentando o jogo, porque eles vão realmente migrar para esse estilo. Entendeu? Eles acham que vão deixar aquela parte mais animada, mais artística, assim, pra trás. Não que, seria, não que aquela outra fosse ruim, tá, pessoal? Nada a ver. Mas eles estão meio que evoluindo aí. E eu acho que vai ficar muito da hora um Street Fighter nesse estilo aqui, velho. É, eles seguiram pro mesmo rumo da NetherRealm Studios, só trazendo um realismo, né, pra, pra caracterização dos personagens. E tinha duas direções, né? Ou voltava para aquilo que era quando era 2D e tal, desenhadinho, ou ia para a direção né, da NetherRealm Studios, direção do Resident Evil, que era trazer uma parada mais realista. E eu acho que eles acertaram muito, é, se os personagens seguirem esse, esse padrão, vai ser animal, sabe? É, tá muito bom, e me parece que isso daí é um negócio mais in-game, eu não acredito que isso daí seja uma CGzinha assim só não, tá? Eu acredito que isso vai ser o que a gente vai ver quando estiver jogando. Pelo menos eu também, é o, que, é o que eu espero, né? Sim, isso é algo impressionante. Pô, com certeza, isso. tem muito potencial, cara. E eu até pausei nesse frame específico aqui, porque, pô, quem gosta dessa pegada mais artística que a Capcom sempre traz para Street Fighters, ó, eles mostraram isso aqui para nós, entendeu? Pode ser que... Eu não sei se eles vão fazer igual, por exemplo, a né? Netherrealm costuma fazer nos seus trailers de anúncio, que muita coisa que eles mostram ali estão realmente integradas no gameplay dos personagens. Isso daqui pode ser, sei lá, uma chamada de um especial, alguma coisa assim, por isso eles ficam nessa pegada mais artística. O Ryu também, ó. Ele faz uma puxada, tá vendo? Não sei, pode ser que eles façam esse tipo de efeito, mas isso aqui é só uma especulação da minha parte, entendeu? Alandes, você tá aí, mano? Oi. Tô, tô aqui eu tô, tô impressionado foi mal é, a, não mentira. eu entendi o Alanis viu os tanquinhos do Rio ali ó, ficou sem palavras não é eu acredito que que essa direção que eles vão tomar né da provavelmente vai ter os efeitos ali mas tem uma coisa cara que eu acho que vale a pena a gente comentar ali é que nem tudo são flores né uhum. o logo <risos> é ficou um negócio meio fora Sabe, eu acho que ficou muito, sei lá, UFC, essas paradas assim, é. perdeu um pouco de Street Fighter no logo. É, não que o logo em si seja ruim, mas eu acredito que ele não tem a ver com o Street Fighter, em cima de tudo Sim. que a gente viu até agora. Mesmo eles tentando trazer uma pegada mais realista, eu acho que o logo eles deveriam ter mantido, sabe, é, da forma né, como a gente tá acostumado. Uh, com o mesmo padrão de esterilização de fonte esse tipo de coisa porque isso daí tá certo né os bonecos mais realistas tal vamos trazer tudo aí para a mesma direção e eu acho que com o logo funcionou sabe para é, Street Fighter ficou fora o logo realmente ele ficou um tanto estranho quando eu vi assim tipo pô, eu tava tão no hype pelo anúncio em si pelo que eles mostraram antes que eu nem liguei tanto pro logo Mas aí quando eu parei pra poder observar melhor Realmente esse SF6 assim e tal Bom, ah. vamos ver se eles melhoram isso aí mais pra frente né galera Mas o ponto é isso cara Finalmente nós tivemos um anúncio de Street Fighter 6, uma coisa que já era esperada, bastante esperada aí pela gente Nesse ano de 2022, como um dos novos jogos de luta que vão chegar pra gente aí Acredito que ainda esse ano, porque eles falaram que teremos novidades do jogo no Summer, que é o verão, lá dos Estados Unidos Então só nos resta aguardar aí, e é claro que cada novidade de Street Fighter 6 que for saindo aqui é, gameplay, notícias acerca da produção do jogo e tal A gente vai trazer aqui no canal para poder deixá-los muito bem informados Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos comenta aqui embaixo o que, que vocês acharam de Street Fighter 6 Desse anúncio delicioso aqui O que, que vocês acharam do esquema artístico que eles estão trazendo Eles abandonando aí, talvez, essa parte mais animada Que era no Street Fighter 5, 4 e tudo mais A gente vai adorar ver a opinião de cada um aí E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Vamos ficando por aqui, um beijo para todos vocês, até mais, hein? Fomos! Fomos!